Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e hoje eu trago algumas novidades, talvez não tão novas assim, sobre o jogo Cyberpunk 2077 que tem data prevista de lançamento no dia 17 de setembro. Mas antes, se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, tenho certeza que você vai curtir o vídeo, tá? E o que eu trago para vocês, galera, é é um, é um conjunto aí de screenshots, tá, do da gameplay do jogo, só que só que em 8K. É, um usuário do Reddit chamado Comp CompX 36, ele fez o, conseguiu a fazer um upscaling né, das imagens, da gameplay do, 2000, do Cyberpunk 2017 e ficou animal galera, então esse é um vídeo um pouco diferente, mas para vocês apreciarem, né, esse jogo que sem dúvida alguma vai ser fantástico e a gente vai acompanhando as notícias aqui no canal, beleza? Então agradeço aí e curtam o vídeo.